vingar.com hoje está conhecendo o projeto Família Sopão O projeto acontece aqui Nas imediações do Bosque 2 Aqui na cidade de Maringá Semanalmente são distribuídos Nesse projeto cerca de 200 Marmitas e trabalham Pessoas voluntárias, cerca de 50 pessoas Quem vai nos contar tudo que acontece aqui no projeto Família Sopão é a Vilma Pereira Da Silva, que é coordenadora Desse projeto. Muito obrigada Por nos receber aqui bem-vindos aqui. Fala para mim o que é esse projeto família Sopão esse projeto é vida né porque através de perder uma vida uma uma vida que esse projeto existe é, há 11 anos atrás eu perdi um filho com câncer de pulmão meu filho era especial o um aluno da Pai e meu filho era bondoso né só via bondade meu filho não via maldade em ninguém e no velório dele a diretora da Pai começou a contar quem era os alunos na escola e aí, de lá para cá, passou-se dois anos, eu triste, sofrendo. Um dia eu falei para uns amigos, olha, eu gostaria de fazer marmita, entregar comida para as pessoas. Ele disse, mas na onde? Eu falei, eu moro numa casa, numa chácara, eu pago aluguel, mas lá tem uma, um salãozinho, uma cozinha pequena, nós começamos lá. Começamos nós. Nós quatro, vamos, com 36 marmitas. Vamos conhecer esse lugar todo, que, onde tudo começou, né? É, e aí começou com 36 marmitas, foi vindo para 70, para 86, para 100, e hoje sai daqui do projeto 300 marmitas. Nossa, que legal, né? E todo dia chega... Mais coisas para você, ó. chegaram pães, né? e vocês estão sempre levando isso para as famílias em situações de vulnerabilidade. Né? Isso, exatamente. E assim, é, hoje aconteceu até um milagre, né eu falo que a gente tem que ver os milagres nas pequenas coisas. Eu estava preocupada que a gente não tinha legumes, e esse mês está um pouco, é, na verdade, esse ano está um pouco complicado as doações. E eu estava toda preocupada, porque eu falo para os voluntários que aqui a gente tem que servir a refeição como se fosse para você. Qual seria a melhor refeição para você? Então aqui sai arroz, feijão, macarronada, farofa e carne. E hoje não tinham legumes. E eu comecei a pensar, desde ontem à noite, quebrando, quebrando a cabeça, falava, Senhor, não vai ter o legumes? Por incrível que pareça, sete horas da manhã... Uma mulher mandou um WhatsApp para mim e falou, ah, um fulano, Renato, fulano de tal engenheiro, falou que você recebe doação, eu tenho um monte de abóbora para levar para vocês. E hoje nós vamos ter abóbora deliciosa no cardápio, né? Então hoje nós temos carne de panela, arroz, feijão, farofa, tem os kits de doce para as nossas crianças, para os nossos irmãozinhos na rua e os pães que a gente ganhou. Vilma, que legal. Mas quem quiser fazer doação para... Para a família Sopão, o que, que precisa fazer? Tem um telefone de contato, o que, que faz? Tem, tem o telefone de contato, tem o Instagram, pode adicionar a gente lá que a gente responde na hora, o pessoal da comunicação responde. Né? E nós estamos à disposição Que legal, vamos conhecer gente ó Nós estamos aqui, a cozinha é lá no cantinho Mas o cheiro dessa comida está uma delícia Daqui a pouco, né, agora é 5 e meia da tarde Às 6 e meia começa a partir né, Os voluntários vêm para retirar e fazer a distribuição das marmitas São 54 famílias atendidas, não só em Maringá, né Vilma? Não, é Maringá, Sarandi e Marialva né, que são assistidos. E essas famílias que são cadastradas conosco, é assistido com emprego, com tratamento psicológico, com cesta básica, aqueles doentes em cama hospitalar, cadeira de roda, cadeira de banho, fralda geriátrica, gestante enxoval de bebê. Fala seu nome e há quanto tempo você está aqui no projeto Família Sopal? Clarinda de Oliveira, acho que foram seis meses que eu estou aqui. É legal, gosta do trabalho voluntário que a senhora realiza aqui? Maravilhoso, é um, eu quando tive uma dificuldade, eu falei que o dia que eu melhorasse eu ia trabalhar com eles, e estou aqui. E, e não pretendo, né? Não pretendo sair tão cedo. Que legal, e o seu nome, quanto tempo está no projeto da família Sopan? Rosalie de Oliveira. Ah, o projeto vai fazer oito, eu estou em sete, mais ou menos. Pioneira. é, a gente era lá da outra sede ainda. E o que a senhora traz na bagagem com esses sete anos de trabalho na família Sopal? Que faz muito bem para a gente. Você ser voluntário, você prestar serviço, é muito gratificante para você. Você fica muito, muito, muito bem em vez de falar não eu faço não faz um é para você aqui você encontra cura que você encontra amigo que você tem uma família real que legal. e o amor é um... Paira no ar e cada um faz aquilo que pode né é que pode. uns podem doar alimentos outros podem doar economicamente Sim. e outros doam um tempo para o trabalho o trabalho isso que é importante né e por que que aqui chama família Sopão? porque nós se depara com casos aqui bem delicados, que nem a ali passou por um câncer de, de mama, e a gente se uniu em oração até que ela ficasse bem. A Clarinda, como ela disse, ela teve uma AVC, ficou na cadeira de roda e foi conhecer o projeto na cadeira de roda. E ela disse, o dia que eu ficar bem, vou ser do projeto. E outros casos que a gente aqui encontrou, tá, né? Tá sempre cheio, né? É, aqui tem que estar sempre cheio, né? Ter Está comida... vazio. Tá vazio? Tá vazio. Feijão, né? Só tem aquele, né? Que é 15 quilos por semana. Leite, a gente não tem o suficiente para amanhã. Amanhã a é entrega de sexta. A gente não tem leite o suficiente. São 54 caixas, né? Então, assim, olhando, representa que tá cheio. Mas para você fazer 300 marmitas toda semana e sair daqui... É, 54 cestas, fora as que parece que a gente também... A pessoa bate aqui precisando, você não vai deixar de ajudar, né? Então, tá vazio, perto do que... Então, nesse momento, a família Sopão precisa de feijão e de leite. E de leite. Feijão, leite, é muito bem-vindo para nós. Certo. Vamos a cozinha, que o cheiro tá bom demais, né? Nós já vimos o feijão lindo na panela, são 13 pacotes, né, de é. feijão. Muito, e você também trabalha na cozinha. Viu? Eu fico o tempo todo aqui. É. Eu, sou, eu chego aqui cedo, já coloco o feijão para cozinhar, coloco água no fogo e já vou adiantando. Aí chega a Vera, que é aquela, isso aqui também é outro pé de boi, né? Uhum. Chega em seguida e nós fica aqui o dia todo. Vera, quanto tempo você está no projeto aqui da família Sopão? Cinco anos. Cinco anos, né? E você aí, a gente viu, tá trabalhando, fazendo macarrão, feijão. Tudo que a gente faz aqui com amor... Né? Eu só entrei aqui também, já foi convite né? de, um, de um amigo. Mas pela Vilma, né? que é uma pessoa maravilhosa, que sempre está presente em tudo. Né? E pão só existe porque por causa da Vilma, senão não existiria. Mas né? é bom ajudar os outros, né? Isso muito bom, muito gratificante. Nossa. Mas, o dia que a gente não pode vir, a gente nem sente bem. E daqui um pouquinho, menos de meia hora, começa a colocar tudo na marmita para levar para as famílias. Uhum. Na rua, né? É. A gente serve na rua também. Que legal, parabéns. Vilma também, olha lá. Ó. Olha a abóbora da Vilma. Essa é a abóbora que chegou hoje. <risos> é a abóbora né? que chegou hoje, né? É a abóbora né? que chegou hoje. Chegou na hora certa, na hora exata. E vai ficar maravilhosa. Está bem temperadinha, bastante amor, bastante carinho. E vai atender o pessoal que está com fome em casa, né? Com certeza, né? As crianças, a, a, os irmãozinhos na rua já ficam esperando para receber oração, cantar o hino, louvor. E as crianças das nossas famílias assistidas já ficam tomadas banho esperando chegar a jantinha. É o almoço de domingo deles, né? Porque é o dia que eles comem carne, comem legumes, uma macarronada. Então aqui é sagrado ter macarronada, ter farofa e um pedacinho de carne para cada marmita. Olha só, chegou mais um voluntário aqui da família Sopão, Daniel Dávila, né? que vai partir para o Vale Azul e vai levar quantas marmitas? Eu levo 55 marmitas para o Vale Azul, para 10 famílias, 10 famílias lá que precisam. E são famílias lá no Sarandi, né? Quase é pertinho entre Maringá e Sarandi. É, é, depois de Cidade Alta, lá no Vale Azul. Antigo, área rural lá. Né? É. E hoje vai um pouquinho de pão também, né? Vai, vai pão também. Sempre que a gente pode, a gente leva outras coisas, né? Leva pão, enfim. A gente vai fazendo o que pode, roupa... E leva uma cobertura. palavra amiga também, sempre, né? Porque Sim. as meninas falaram aqui que são os filhos do Daniel, estão esperando a comida, tem uma amizade. Você já atende há quanto tempo essas famílias, Daniel? Ah, faz três anos, é, vai para o quarto ano agora, e o pessoal já me recebe lá com cafezinho, é bem bom, assim. eles são meus amigos mesmo, e a gente também leva uma palavra legal, né, um acolhimento para eles. E o que, que você leva na bagagem desse trabalho de voluntariado para atender essas pessoas em situação de vulnerabilidade? Sim, eu, eu, eu, levo, eu levo amizade, né, eu levo experiência de, de vida, né, amizade, de acolhimento. Faz bem para o coração, né, Daniel? Faz bem, faz bem, faz muito bem pro coração. Convida um amigo aí, alguém que está assistindo esse material, para também ser voluntário e ajudar aqui o projeto Família Sopão. É, quem quiser participar do projeto, né, conhecer, eu sempre digo que o segredo está na próxima, né? Com o tempo aí vindo, você vai descobrindo aí como é legal participar aqui do projeto. Ele está sempre de portas abertas aqui, na sexta-feira, para receber, tem o pessoal do acolhimento. Quiser conhecer um dia e depois... Se quiser engrenar assim para participar mais, fica a escolha. Vamos fazer um apelo para a sociedade de Maringá ajudar vocês né, naquilo que puder, né? A doação é aberta tanto de forma econômica como de alimentos também. Também, aqui tudo é bem-vindo. Um sabonete, é, um detergente, um papel higiênico, um quilo de feijão, um litro de leite, uma roupa usada que a gente monta os kits, fraldas geriátricas que a gente está precisando bastante, nós estamos com bastante acamados, né? Tudo aqui é muito bem-vindo, principalmente leite. O idoso precisa tomar leite, a criança precisa tomar leite. E, assim, são crianças de é, necessidade mesmo. A gente atende crianças que não conhecem o pai. Né? Eu falo muito, trabalho muito aqui com os voluntários. Não importa a condição do pai e da mãe, nós podemos mudar a vida daquela criança. Nós podemos fazer a diferença. E nós estamos aqui para isso. Só que Deus é tão maravilhoso que a gente já conseguiu resgatar muito irmãozinhos, que hoje são voluntários, hoje trabalham, moram nas suas kitnet, conseguiu sabe, voltar para o convívio da sociedade e ser um cidadão de bem. Então, e para suprir tudo isso, né, vocês continuem em atividade. E no próximo sábado, dia 6 de maio, tem um bazar beneficente da família Sopão. Vamos convidar as pessoas aonde vai acontecer esse bazar e o que, que vai ter lá para as pessoas. Então, dia 6, vai acontecer um grande, uma ponta de feira de estoque. Então, aqui vai ter roupas, calçados, bolsas de grandes marcas, marcas excelentes. O preço maior vai ser R$ ser Os preços assim vão ser excelentes. E nós estamos cedendo o espaço e a divulgação, e nós vamos ter uma porcentagem. Então, vai fazer muita diferença se eles virem aqui adquirir uma peça. E o bazar acontece aqui no projeto da família Sopão? Aqui na sede do projeto família Sopão. Nós vamos abrir o bazar às 9 horas da manhã, à feira, e fecha às 19 horas. Certo. Então, roupa infantil são 5 mil peças, bolsas é. e calçados, 1.500 peças. Tem para todo mundo e para todo gosto. Tem para todo mundo e para todo gosto. Faça o seu convite, então, para a população participar desse bazar do dia 6 de maio. Nós convidamos os maringaenses para participar dessa feira. Vim fazer a diferença. Você vai adquirir uma excelente peça e vai estar tá ajudando muito nós. Vocês vão estar tá ajudando aqueles que precisam de muito, muito, muito, além do amor e carinho, eles precisam do alimento na mesa, eles precisam de um leite, eles precisam de uma fralda, eles precisam da nossa contribuição. Então vocês estão convidados a vir fazer parte conosco, de vir nos ajudar adquirindo um calçado, uma roupa, uma bolsa e nós vamos estar aqui para atender vocês com muito amor, muito carinho. E quem quiser ser voluntário, o que precisa fazer, Vilma? É só vir aqui, é só chegar, só conhecer, será muito bem-vindo e nós estamos precisando de voluntário. Vem somar conosco, vem conhecer. Se você conhecer, você vai se apaixonar por essa obra e vai fazer parte dessa família. Então, esse é o recado da família Sopão, aqui de Maringá, com a Vilma Pereira da Silva, Ligiane Cioli, José Carlos Leonel, para o Fatomaringá.com.